Olá, pessoal, tudo bem? Bem, é, estou gravando uma aula para iniciar a unidade 2, para falar sobre a atualidade no campo da ciência da informação, especificamente sobre o assunto modelagem de dados para acertos digitais, tá? Lembrando que vocês têm uma avaliação em breve, e essa avaliação, é, o conteúdo dela cai apenas a unidade 1. Um. Então, essa parte da, dessa nova unidade que nós estamos adentrando não faz parte, é, não, não será conteúdo da avaliação de modelagem, beleza? Eu deixei para vocês fazerem a leitura do artigo é, para essa semana, para essa aula, para iniciar a unidade 2, o artigo que se chama A modelagem de dados no processo de catalogação sobre a perspectiva do uso dos FRBR porque fala sobre as perspectivas futuras, sobre o futuro da catalogação na biblioteconomia. Tá? É um artigo de Elvis Fusco e da Plácida Amorim da Costa dos Santos. A Plácia, ela é uma das principais referências sobre catalogação no Brasil. Tá? E ela foi orientadora de mestrado, acho que... Não sei se de doutorado também da professora Ana Maria e do professor Divino, tá? Do, do mestrado do professor Divino. É... Então, é... é muito importante vocês terem é, essa, essa consciência de que a modelagem, ela é uma habilidade que será muito requerida em termos de catalogação é, num futuro breve. Tá? Na verdade, ela já é até a realidade, ela é o presente é, de algumas bibliotecas, principalmente as bibliotecas que são mais é, de vanguardas, mais modernas. Né? Então, é, FRBR é um padrão aí de descrição aí de, de objetos digitais né, na internet, que tem uma outra conceituação, tá? que é diferente da CR2, é um, uma, um novo jeito de catalogar. Então, a gente tem também o RDA, né, então, é, é, todas essas novas tecnologias e, e metodologias para catalogação, essas técnicas de catalogação, elas envolvem aí a, a habilidade do bibliotecário é, em, modela, em modelagem de dados, tá? Por isso que vocês estudam essa disciplina. Além disso, também, vocês estudam modelagem de dados para propor produtos de informação, como base de dados, bibliotecas digitais, repositórios digitais, né? Então, esse artigo é bem interessante e vale a pena vocês fazerem a leitura, beleza? Então, pessoal, é... antes de começar a aula, né? Explicar para vocês por que, que... que a modelagem ela é importante para elaborar acervos digitais, tá? Especialmente a modelagem conceitual. Tá? Eu vou falar mais para frente sobre os tipos de modelagem, que é a modelagem conceitual, a lógica e a física, mas especialmente para a modelagem conceitual, que é a primeira etapa, ela pode trazer vários benefícios para a ciência da informação e para a biblioteconomia, e a modelagem ela tem uma grande importância no que se refere à especificação de catálogos digitais. Né? Então, por meio da modelagem, a gente pode fazer várias coisas, como, por exemplo disponibilizar informações de forma mais estruturada e eficiente, porque a gente sabe que existem vários tipos de informação. O conceito de informação ele é muito amplo e variado. né? A informação ela não é só o livro, não é só o que está em papel. É, se eu tenho uma necessidade, uma demanda, por exemplo, de uma biblioteca de rocha, uma rocha é uma informação. Né? Existem até no ACR2 um capítulo só para né? para objetos tridimensionais. Então, além disso, as vantagens né, da modelagem conceitual. Evita a redundância de informações e aumenta a confiabilidade dos ambientes informacionais. E serve também para definir um planejamento do que deverá ser seguido pelas equipes de catalogadores. Então, essa aula, pessoal, ela está dividida em quatro partes. tá Eu vou falar sobre os aspectos gerais da catalogação, o processo de modelagem de dados, a modelagem conceitual é, no processo de catalogação, tá? A modelagem conceitual e a modelagem conceitual no processo de catalogação. Então eu vou é, compartilhar aqui a tela com vocês para começarmos a aula. Então, é, no processo de catalogação, é, especialmente quando a gente fala da catalogação automatizada, só um minutinho, peraí.